Sabe aquela blusa que você tem guardada no guarda-roupa, que você comprou pra ir no casamento, ou até que você ganhou do avô, de algum parente, e cabe até duas pessoas? Você não sabe mais o que fazer? Eu tenho a solução, vou mostrar como aproveitar ela e arrasar no look. Não esquecendo, eu trago vídeo assim toda semana, totalmente de graça. Então, dá aquela forcinha, solta o dedo aí no like, se inscreve no canal. Tem vídeo toda segunda e quarta, galera. Vamos lá, então galera, na parte 1, antes de mudar a blusa, vamos pensar na calça. Coloque uma calça jeans, pois ela combina muito com a blusa em si, social e vai fazer toda a diferença. Olha como ficou em mim, fez toda uma diferença colocar a calça jeans, e no meu caso, estou fazendo também o um look sport chic. Então, galera, na parte 2, coloque um tênis que combine com seu look nesse caso estou fazendo esporte chique então colocaria um sapato tênis mas se quiser colocar um sapato social nesse caso também serve pois os dois é os dois funciona bem com esse com esse look na parte 3 vamos arrumar a cintura coloque um cinto isso fará toda a diferença na blusa. E para é, faça igual eu estou fazendo. Coloque o cinto e deixe sempre a fivela na frente. É, para sumir com o conteúdo a mais da blusa, coloque dentro da calça, assim como eu faço. E depois tire um pouco para parecer mais natural. Olha assim como é que ficou o resultado. Na parte 4, agora vocês tem que prestar bem atenção Vamos arrumar as mangas Como é que a gente vai fazer isso? Para arrumar as, as mangas, abotoei esse botão, assim como estou fazendo Que no caso tem toda a camisa social Aí você dobra a manga da camisa, desse jeito Em seguida, erga a manga até o cotovelo assim como eu faço e em seguida aperte a mão fazendo músculo fazendo força que vai dar um músculo quando fizer o um músculo puxe a ponta da manga para cima e irá ajustar com seu braço olha como é que ficou o resultado vai fazer toda a diferença em seguida repita o mesmo processo no outro braço tá bom então galera parte 5, se não deu muito certo a parte da manga talvez seja porque a blusa cabe um pouquinho mais ou a blusa está muito muito grande para você então então o ideal é você ainda por cima colocar um colete ou um terno isso parecerá com que ela fique justinha ao seu corpo ao olhar de quem está vendo pois o terno vai esconder a, o conteúdo a mais da blusa e olha como ficou E esse é o resultado pessoal Olha como ficou todo o look Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de se inscrever galera Ative as notificações Tem vídeo toda segunda e quarta galera Até o próximo vídeo e tchau tchau